Saudações, delícias e bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é a Gladiador aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanius de 2, média altura, musculoso pra caramba, porque nós temos que conversar sobre Street Fighter 6 nesse canal delicioso. Mais uma vez, trazendo agora, seguindo aqui os personagens que foram anunciados aí no The Game Awards, né? A nossa querida Marissa Que é uma personagem extremamente Brutal e nós vamos trazer aqui Detalhes da história da personagem Além de curiosidades também Quem tá interpretando ela E muito mais para vocês Já deixa aí aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do Youtube, vocês conhecem o procedimento Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E acessem o nosso site Que é o meialua.net, né, rapidinho Abre uma aba aí, digitem esse link Que é bem curtinho e confiram lá as notícias de game críticas de filmes e análise de jogos também, beleza meus amigos? Então vamos lá, meu querido Alan, deixa eu trocar nossa tela para a gente poder começar a conferir aqui informações da brutal Marissa que a gente viu o gameplay dela recentemente aí, né? No trailer que eles revelaram pra nós no The Game Awards Que ficou muito da hora, diga-se de passagem E vamos lá, começando aqui com a história dela Que já temos uma coisa um tanto quanto interessante Eu diria que ninguém ia imaginar Designer de joias italiana promissora Que diz descender de guerreiros gregos Quando criança, uma visão do coliseu em tempos áureos a inspirou Hoje ela busca a glória com um sorriso e olhos afiados para o belo então assim, cara, uma informação que eu acho que pegou todo mundo de surpresa foi justamente ela ser uma designer de joias italiana, promissora, e ainda se envolver em lutas, mano. Sabe, ela ser realmente muito bruta, como a gente viu, ser uma mestra aí, né, em artes marciais e de fato, a personagem é muito da hora, a gente pode ver também os cuidados aqui, né, que ela tem, ó, as unhas pintadinhas eu gostei pra caramba de tudo que eles mostraram da Marissa, sabe? Eu gostei bastante, né, a Capcom tem essa mania de colocar esses negócios loucos nos personagens dela ali, né, eu gostei bastante né, você ainda não, não passou pra galera ainda mas eu gostei bastante da voz dela acho que ficou bem legal, e essa história é nossa, né, super criativa, toda cheia de personalidade, se você pega um boneco da Capcom ali, você não vai achar outro igual nessas questões principalmente, né, não tem nada parecida assim, acho isso muito louco exatamente cara, e aí ó, vamos para as características dela, ela odeia altitude embora ela seja bem alta, como vocês vão ver aqui ó. curte oponentes dignos sobuco e belas artes ela tem mais de 2 metros ela Simplesmente. Mais de 2 metros, nossa querida Marissa. E aí, o peso, eu acho que não precisa nem falar, né? Pelo amor de Deus. 2 metros com esse monte de músculo bruta desse jeito e só com 122 quilos. Poxa, Capa, você tá de brincadeira, né? Só nesse quadradinho aqui, Alanis, ó, do abdômen dela, ela já tem 122 quilos. Eu acho barato essas, essas estimativas de peso da capa, porque os caras não são noção nenhuma do que eles estão falando, tá ligado? Eu acho, na moral, que isso deve ser piada interna pra eles, se eles colocam isso aqui realmente de zoeira, entendeu? Ah, certeza, certeza. Eles têm uma base lá, que deve ser o Ryu, e aí eles vão jogando na média ali em cima ali, não é possível. E a voz da nossa querida Marissa, Alanios, é a Allegra Clark, deixa eu até botar aqui pra vocês escutarem, ó. Fight with all... Muito foda o sotaque. Muito da hora mesmo. Acho que encaixou super bem com a personagem, né, mano? É, eu, eu gostei demais, assim. Eu vou falar pra você que essa linha, inclusive, aí, me deixou com vontade de jogar com o boneco. Pela fala de, do, que, do que a gente viu até agora, foi o primeiro boneco que me ganhou na dublagem. E eu achei muito legal mesmo, gostei bastante. Pois é, cara. E aí, ó, nós temos aqui algumas imagens da Marissa. Essa primeira aqui é justamente essa que tá sendo mostrada pra vocês aqui. Nesse perfil da Capcom, vamos dizer. E aí, seguindo aqui adiante, ó, nós temos alguns trechos de gameplay dela também, como a gente viu, né, no nosso querido DJ muito da hora, com esse cenário muito foda também que nós comentamos no nosso vídeo de react, esse coliseu aqui com esses guerreiros romanos aqui do fundo e tal, então assim, ficou muito, muito foda, e aí seguindo Alan, rapidão aqui, né que a gente ainda tem mais coisa pra poder mostrar pra galera. Temos aqui o Luke tomando um soco, que deve ter perdido uns 30 <risos> dentes. Só nesse soco aqui, mano. Esse negocinho branco aí é, é, é os dentes dele pulverizando, tá ligado? Não tem mais dente, né, mano? Virou pó. E aí, seguindo aqui, ó, pra gente poder fechar rapidaço. Temos aqui uma ajoelhada que o nosso querido Luke tá tomando também. A gente viu que ela é uma personagem bastante agressiva. E deve ter uma força mais cabulosa ainda pra tirar um pouco mais de HP. Talvez, eu não sei se eles vão fazer esse controle, né? De personagens que são mais pesados tirarem mais HP do que os outros que são mais normais e aí por fim nós temos aqui o super arte nível 3 da garota aqui, rapaz Que ficou muito foda também com esses efeitos, olha Ficou bem legal a questão da, da joia e a questão do coliseu e tal. Tá retratado aí com essas cores douradas, né? Que eles colocaram a parte de brilho no ombro dela ali também. Lembra um pouco, né? A questão do, do brilho das joias e tal, né? Quando você dá aquela lapidada no diamante. Muito da hora. E a gente ainda tem algumas coisas para mostrar para vocês. Que a gente deu uma pesquisada em cima do perfil da Allegra Clark que dá vida à nossa querida Marissa. A gente trouxe aqui algumas informações dela para vocês porque ela fez um post. Falando, né? Confirmando o que ela faz a Marissa, e aí a Capcom retweetou, e a gente tá trazendo para vocês. Ó, isso foi bem. E real. Emocionada em compartilhar que sou a voz da Marissa em Street Fighter 6. E sim, ela mede. É em pés, não sei. Essa medida que eles utilizam nos Estados Unidos, como a gente viu no site lá do Street Fighter, <risos> é mais de 2 metros, a bichinha. E ela ainda tem um complementozinho aqui, ó. Ela fala italiana. Pra Violi Spaghetti. <risos> a Camila vai matar se ela veio fazer isso. E pra poder ficar mais interessante ainda, nós temos aqui algumas informações da Allegra Clark que ela já interpretou outros tipos de personagens também. Conhecido seja em jogos ou em animes. Olha só, ela fez Bloodhound em Apex Legends, Dorothea e Shamir em Fire Emblem, Three Houses, temos aqui o Beidou no Genshin Impact, a Josie no Dragon Age, Maki e Miwa no Jujutsu Kaisen, a Marissa no Street Fighter 6 e muito mais. Mais. E pra vocês ficarem por dentro, né, de quem que é a moça mesmo, a gente separou aqui, ela tem um perfil, onde ela traz mais informações sobre ela e tudo, e tem uma modelagem aqui da garota <risos> nela, tirando fotos belas para poder agraciar o público. Pelo visto, ela, né, pelas imagens ali e tudo mais, ela também deve fazer um papel de modelo, né? Isso daí é o website, ela deixou disponível e tudo mais, a gente tá trazendo aí, mas pra curiosidade da galera aí. Exatamente, pra vocês verem realmente quem está fazendo a nossa querida... Marissa O bracinho dela Não tem metade Do antebraço da Marissa né? <risos> Pois é Meus amigos Então assim galera É isso que a gente Queria trazer pra vocês Com relação a Marissa Em termos de história E também trazer Um pouco mais de informação De curiosidade Acerca de quem tá fazendo ela E tudo Pra vocês ficarem por dentro Que eu acho muito legal Também esse trabalho De dublagem Saber quem que tá dando vida àquele personagem? Então deixa aqui embaixo nos comentários agora o que vocês acharam de tudo que foi mostrado aqui em termos de história, se vocês gostaram da Marissa em termos de design e gameplay e o que vocês acharam da escolha da voz dela, né? Pra personagem, no caso. A gente vai adorar ver os comentários de todos e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele likezão se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos aí até mais e vamos!